Olá, essa é a disciplina Gestão Estratégica de Pessoas, sou Geraldino Carneiro de Araújo e a gente vai iniciar a disciplina no módulo 1, Introdução à Gestão Estratégica de Pessoas. O módulo 1 está dividido em duas unidades, Unidade 1, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas e a Unidade 2, a gente vai ver alguma coisa sobre competências. Bom. Essa unidade ela tem como objetivo começar essa discussão e a entender as pessoas nas organizações. Então, pessoas e, e organizações estão intimamente interligadas e dependem umas das outras. Embora as organizações sejam constituídas por pessoas, a organização é mais do que a soma das pessoas que as constitui. Ela possui outros componentes, gerando uma sinergia, isso é, o todo é maior que as somas das partes que, o constitui, que a constitui. A gestão de pessoas de uma empresa atua em todas as áreas de uma organização, visto que está envolvendo aí, né, desde o recrutamento, a seleção, o treinamento, que são pontos que a gente vai reforçar nessa unidade. Existe uma coisa bem interessante quando a gente fala de gestão de pessoas, que é a evolução dos termos utilizados. Então, nas décadas de 1930, 1940, utilizava-se o termo departamento pessoal e ele era basicamente o departamento que cuidava do registro e da burocracia dos colaboradores. Entre as décadas de 1950 e 1980, as pessoas passam a ser vistas como um recurso da organização. E aí, o termo mais difundido, mais conhecido até hoje, né? recursos humanos. Entretanto, na década de 1990, veio a uma reflexão sobre a palavra recurso. No sentido de que esse, esse termo ele é um pouco frio. A gente fala de recursos financeiros, recursos materiais, recursos patrimoniais e agora recursos humanos. É, e aí pensando nisso, né, na palavra, no termo, a, a gestão muda. A proposta então é da gente entender isso como gestão de pessoas. Um setor que necessita de uma gestão profissional, coerente com a sua importância, na participação geral da empresa e no alcance de resultados. Pessoas e parcerias. A nossa disciplina chama gestão estratégica de pessoas, porque todas as atividades, processo, sub processos, subprocessos, práticas de gestão de pessoas, precisam estar alinhados com os objetivos organizacionais, missão, visão, valores, então, tudo isso precisa estar alinhado com a missão organizacional, o que é organização, quais são esses objetivos, para desenvolver quais são essas práticas. Bom, a gestão de pessoas é realizada pelos gerentes, os quais, os quais colocam em prática os processos de gestão, estabelecendo limites ou estipulando determinados padrões de comportamento. Eles são responsáveis, os gerentes são responsáveis pelos resultados de sua área e de seus subordinados, por distribuir os trabalhos, planejar e controlar os resultados, por motivar e avaliar os subordinados e lhes dar feedback sobre seu desempenho, por decidir quem deve ser admitido, promovido e desligado, demitido, pela orientação e educação dos novos empregados, pelo treinamento dos seus subordinados, por zelar pela segurança no trabalho de todo o pessoal. Essas são as atribuições do gerente de, de gestão de pessoas. Basicamente, é, esse autor, Oliveira, 2018, coloca que são seis os subsistemas relacionados aos aspectos administrativos de gestão de pessoas. Então assim, ele divide em contratação, recrutamento, divulgar a vaga, onde divulgar a vaga, como divulgar a vaga, manutenção, a seleção, Quais são os filtros que a gente vai utilizar para chegar nas pessoas certas? Para aquele cargo, para aquela função. A preparação, treinamento e desenvolvimento, rapidamente, né? Treinamento é algo realizado pela organização, no qual finaliza o treinamento e a pessoa está pronta para exercer aquela atividade. Desenvolvimento são várias ações, organização, visão o desenvolvimento da equipe, das pessoas, nesse sentido. Reconhecimento, salários e remuneração. Tem um outro autor que chama esse conjunto de recompensas, né? pensando no trabalho feito, executado, etc. Quais são as recompensas que o trabalhador tem. Uniformização, carreiras e competências dos trabalhadores. Competências é algo que a gente vai falar muito. E proteção que vai falar de avaliação de desempenho, saúde e segurança, qualidade de vida no trabalho, comunicação interna e endomarketing. Esses em negrito são temas que a gente vai explorar bastante, porque são tidos como processos centrais em gestão de pessoas. Bom, o modo como as empresas gerenciam seus funcionários passou a ser considerado um elemento de vantagem competitiva, um diferencial, assim. E ajuda a organização a crescer. Mais do que nunca, a gestão de pessoas passou a ser vista como parceiro estratégico do negócio. Estratégia aparecendo de novo. Planejar como as pessoas serão recrutadas, selecionadas, bem como elaborar e acompanhar um programa de, de treinamento para iniciantes e desenvolver as pessoas é, são fatores determinantes para o sucesso empresarial. Isso tudo não só em termos de lucro, mas em termos de referência, em boas práticas de gestão. O perfil das pessoas mudar, mudou. Então é importantíssimo as organizações darem mais atenção aos seus trabalhadores. Bom, só retomando... A unidade 1 fala de recursos humanos e gestão de pessoas, a gente entende isso como uma vantagem competitiva e a gente entende também que houve uma evolução do conceito, uma evolução de como as pessoas são tratadas na organização. Se antes né, era uma ficha, uma cópia dos documentos, e etc., passou a ser tido como algo estratégico. É, uma, série de, uma série de programas, uma série de práticas passou a ser copiada de outras empresas, por vezes até importado de outros países, para que as indústrias, as empresas brasileiras tivessem essas atividades aqui. E mais atualmente, gestão de pessoas vem com essa pegada de entender mais a organização, de alinhar isso com os objetivos organizacionais. A unidade 2 vai falar sobre planejamento estratégico e gestão por competências. As competências essenciais constituem prioridades da organização. Confere vantagem competitiva. Vantagem competitiva aparece aqui, apareceu em alguns slides, porque a gente entende que as pessoas fazem essa diferença. As pessoas contribuem muito para a vantagem competitiva. Então, as competências essenciais geram valor distintivo percebido pelos clientes e são difíceis de ser imitadas pela concorrência. As interações estabelecidas né, entre as equipes, as unidades, aliado a sistemas físicos e gerenciais da organização, dão origem e sustentação às competências organizacionais, que constituem atributos da organização e não de suas equipes ou dos seus empregados isoladamente. Assim, a gente consegue... Classificar as competências individuais, aquelas relacionadas no plano individual, e organizacionais, aquelas que se referem a atributos ou capacidades da organização em sua totalidade, cabendo ressaltar que um nível influencia o outro e vice-versa. De tal forma que as competências individuais de cada um afetam as competências organizacionais e ao mesmo tempo são influenciadas por essas. Aqui a gente está tendo um panorama sobre como é entendido as competências nas organizações tanto individuais quanto organizacionais. Como as competências individuais são geralmente utilizadas para qualificar a ação ou a atuação do indivíduo, é necessário descrevê-las operacionalmente, em termos de padrões de desempenho que representam expectativas da organização em relação ao desempenho de seus empregados. É importante, então, que os padrões de desempenho descritos para representá las sejam objetivos, passíveis de observação, e que a pessoa saiba o que a organização está esperando dela. Quando a descrição não é clara, não é objetiva, o indivíduo pode dar competência à interpretação que melhor convém. Por isso, a descrição dessa competência né, representa um desempenho, um comportamento esperado devem identificar explicitadamente o que o profissional deve ser capaz de fazer em seu trabalho. Então, quando a gente fala de competências individuais, a organização precisa comunicar de forma explícita para os seus empregados o que ela espera nesse sentido. E aí o empregado, né, com essa descrição clara, objetiva, vai colocar aquilo em prática. Aqui vai dar alguns exemplos né, e vai amarrar um pouquinho com a teoria. Então, assim... No setor de serviços, é comum as empresas estabelecerem, entre os padrões desejados de desempenho, a expectativa é que seus empregados manifestem o seguinte comportamento: atender o cliente com receptividade e cortesia, considerando suas expectativas e características. É razoável supor que, para prestar um atendimento de qualidade, o atendente tenha que mobilizar, entre outros, conhecimento sobre o serviço da empresa, características da clientela, rotina, processo de trabalho, habilidades para identificar o produto ou serviço mais adequados ao cliente e comunicar isso de forma clara, e atitudes para manifestar empatia, receptividade e cortesia. Está em negrito conhecimentos, habilidades e atitudes, porque a gente também entende que competências envolve essas três coisinhas assim. Né? Quando a gente fala de competência, a gente está falando de conhecimento, de habilidade, saber fazer, e de atitude, querer fazer. Ainda falando de competências, mas de forma ampla, a, a, o texto traz o exemplo de uma equipe cirúrgica em uma emergência hospitalar. Cada membro da equipe, o anestesista, o cirurgião, o cirurgião titular, o auxiliar, o enfermeiro toda equipe oferece diferentes contribuições em termos de competências individuais, cada um tem sua competência individual, mas as interações estabelecidas entre eles no trabalho podem dar origem a uma competência coletiva, que pode ser descrita como a capacidade de salvar vidas humanas por meio de intervenções cirúrgicas apropriadas ao tratamento de enfermidades. Essa competência coletiva constitui uma propriedade da equipe e não de seus integrantes isoladamente. Situa-se, portanto, no nível de uma equipe ou unidade da organização. Reforçando aqui a, o ponto das competências individuais serem somadas e gerar uma competência coletiva, que o outro autor chamava de competência organizacional. Pessoal, esse é o módulo 1, gestão Estratégica de pessoas, introdução à gestão estratégica de pessoas, no qual a gente abordou a questão de, da evolução das pessoas na organização, de simples registro até entender ele como um parceiro dentro né, da organização. A gente reforçou a questão das competências, a gente começa a entender as competências na organização, de competências individuais a competências organizacionais. E a gente aqui também pincela como a gente está entendendo essas competências, né? Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes em termos de trabalho. É, existem leituras importantes para serem feitas. Existe muita leitura, existe muito material sobre gestão de pessoas. Então, assim, é bastante interessante né, se aprofundar mais nisso para vocês ficarem por dentro. Existem pontos de vista diferentes, existe muito, existe muito material sobre recursos humanos, né? Usando essa nomenclatura, por conta da. que é o termo mais difundido. E, pessoal, então, assim, o módulo 1, Introdução à Gestão Estratégica de Pessoas, faz um panorama sobre como as pessoas são tratadas na organização, como elas devem ser tratadas. É, a gente fala de, de teoria. E a gente precisa vincular isso com a prática, as organizações precisam ent entender as pessoas como estratégicas para o seu negócio, como uma vantagem competitiva, como um diferencial. Dentro dessa disciplina, né, existem várias leituras complementares para serem feitas, e eu sugiro que vocês façam essas leituras complementares. Há muito material sobre gestão de pessoas. E a gente colocou ali como leituras complementares. Ainda assim, existem leituras obrigatórias, videoaulas, e uma série de materiais que a gente planejou. É importante vocês fazerem um check-out de presença, participar dos fóruns e de todas as atividades previstas. Obrigado e até o módulo 2.